me ensinou um segredo épico. Então, que tal o churros? Confere o vídeo! E aí, pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou a Otávio Seix e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma receita épica. O famoso churros da dona Florinda. Desde muito pequeno, eu assisto Chaves. E é muito provável que você também tenha assistido. Afinal de contas, o SBT vive reprisando aquelas novelas mexicanas antigas. Tipo, A Usurpadora, Maria do Bairro, Marimar... <risos> a musiquinha era tipo... Marimar, costa linda que meus tenham... E todas as mil novelas que o SBT reprisou, Chaves também foi reprisado. Não é mesmo? Mais de mil vezes. Aliás, eu acho que Chaves deve estar passando até hoje no SBT. Se ele estiver passando SBT, porque eu não tenho muita certeza que eu não ando assistindo muito TV, deixe um comentário aqui embaixo, por favor, porque eu tô afim de saber. E acreditem ou um não, todas as vezes em que eu me lembro dos churros da Dona Florinda, eu sinto muita, muita água na boca. Com isso tudo, eu trago para vocês a famosa receita de churros da Dona Florinda. Confere o vídeo. Para os churros, você vai precisar de duas colheres de sopa de açúcar, dois ovos de dragão colorido, 2 colheres de sopa de manteiga 250 gramas de farinha de trigo e 200 ml de água Esquente a água em uma panela junto com a manteiga e o açúcar e vai mexendo até dissolver toda a margarina A farinha de trigo e, junto com o seu muque super forte de atleta de academia, vai mexendo até que a massa desprenda da panela. a massa do fogo e espere ficar um pouco morna. Aí acrescente os ovos de dragão colorido numa batedeira junto com a massa e mexa até ficar homogêneo. Depois, coloque a massa num saco de confeiteiro com o bico em formato de pitanga ou na forma própria para churros ou do jeito que você quiser que sejam seus churros. Aperte o churro já dentro da panela com óleo quente e vá deixando ele do tamanho que você quiser. Você pode cortar com seus dedos ou com uma tesoura. Depois de frito, é só diversão. Passe pelo açúcar com canela ou só pelo açúcar, recheie com Nutella, brigadeiro, doce de leite e coloque bolinhas e estrelinhas coloridas pra ficar bem legal. E seja muito feliz com o seu Churros da Dona Florinda. E esse foi o Super Churros Delicioso da Dona Florinda. É de dar água na boca, não é não? E se vocês do outro lado fizeram a receita em suas casinhas... Não se esqueçam de me mandar as fotos e me marcar com a hashtag leite com biscoito, que eu vou amar ver, eu amo ver as coisas que vocês fazem aí do outro lado. Não se esqueçam também de ficar por dentro do que acontece aqui no canal, se inscrevendo aqui embaixo. Se vocês curtiram o vídeo, nada mais do que vocês compartilharem com seus amigos, e deixarem aquele joinha maroto pra me incentivar a gravar muito mais pra vocês. Outra coisa muito importante é que vocês não podem se esquecer de deixar os seus comentários aqui embaixo Porque eu amo ler o que vocês escrevem pra mim De verdade, amo demais saber o que vocês estão pensando E o que vocês acham das coisas que eu apronto por aqui E se você aí quer saber tudo de primeira mão a respeito da minha vida ou aqui no canal Não se esqueça de curtir a fanpage do canal, me seguir no Instagram e me seguir no Twitter E é lógico que agora eu tenho o Snapchat Então se você quiser saber o que eu apronto fora daqui Não se esqueça também de me seguir no Snap. É isso aí pessoal, até a próxima e... Falou! Diretamente das franquias Sony Kratos e God of War. Confere o vídeo.